Fala galera, trazendo pra vocês aí mais um vídeo e hoje vamos falar de campanha de conversão. Mas não é campanha de conversão qualquer, que vocês sabem que eu não gosto de subir coisas simples. Eu sempre faço uma estratégia além do normal. Muitas campanhas de conversão que vocês veem no YouTube, normalmente é a pessoa te ensinando a você clicar em botões, botões publicou e acabou, e esperar fazer o Facebook fazer venda. Normalmente é assim. Que nem eu subir a campanha de WhatsApp totalmente diferente ali, como eu gosto de fazer estratégias diferentes, eu vou trazer para você uma das minhas melhores estratégias, que é campanha de conversão, e fazer os hackzinhos que eu coloco ali. Alguns hacks é, vocês já viram na campanha de, de tráfego para o WhatsApp, então a gente vai agora utilizar a campanha de conversão, tá? E eu vou ensinar alguns hackzinho para você estar aumentando ainda mais a conversão da campanha de conversão. A gente vai ser. Vai ser uma campanha de conversão absurda, galera. Você, poucas pessoas ensina essa estratégia que eu vou utilizar, porque é uma das melhores estratégias para você estar tá fazendo venda ali no Facebook Ads, tá? É uma estratégia de campanha de conversão normal, mas a gente tem alguns hackzinho. Então a gente vai aqui para tela do computador. Eu vou ensinar para vocês esses hackzinho, tá? Então, com esse conteúdo, eu acredito que vocês vão conseguir fazer muitas e muitas vendas diárias, tá galera? Porque é uma das melhores estratégias que eu tenho para estar tá utilizando na campanha de conversão. E a única coisa que eu peço é aquele joinha, tá? Então a gente vai aqui para a do computador e a gente vai subir a campanha de conversão e já fazer esses hacks para melhorar ela ainda mais. Então a gente vai aqui para a do computador fazer esse passo a passo dessas camp dessa campanha de conversão onde eu vou ensinar você a turbinar a campanha, tá galera? Então vamos lá a telinha do computador sem mais enrolação. Perfeito galera, estamos aqui já na telinha do computador, eu vou publicar aqui, já tá tudo bonitinho. Essa campanha é uma campanha de conversão normal, mas a gente vai incrementar algo a mais. Que nem eu expliquei para vocês, eu não gosto de subir algo simples, tá galera? Só subir uma campanha de conversão e ver o que, que o Facebook me entrega. Eu sempre gosto de incrementar algumas coisas ali. Então depois que eu já sei o meu criativo campeão, já sei que ele vai sair venda O que, que eu vou fazer agora? Subir a campanha de conversão, ó lá Vim aqui e publicar, ele vai publicar aqui, tudo bonitinho, tá? Então a gente só voltar aqui, ele vai publicar, ele vai ficar aqui em análise, tá? A partir do momento que eu criei uma publicação, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó, ferramentas e lá embaixo eu vou clicar aqui, ó publicações de anúncio eu vou vir para essa página aqui tá vendo eu só vou atualizar aqui para ver se já vai aparecer ela aqui ó 331. e aqui ela já apareceu aqui tá vendo minha publicação ela apareceu aqui o que que eu vou fazer agora tá galera vou vir aqui ó fazer ticar ela aqui tá vendo tiquei ela e vou vir aqui ó publicar quando eu fizer isso tá galera automaticamente essa publicação que vai ser meu anúncio, ela vai ser publicada dentro da minha página, tá, galera? Então eu vou ter duas publicações, uma que vai ficar rodando para o Facebook inteiro e outra que vai estar tá dentro da minha página, tá, galera? Então eu vou mostrar para vocês certinho, passo a passo, do que, que vocês têm que fazer. Publicou aqui? Beleza, certo? Ela já foi publicada dentro dessa página aqui, ó. Pode ver que eu já deixei até aberta aqui para a gente economizar tempo, tá, galera? Outra coisa é o que? Vim aqui, copiar... É, esse ID aqui, ó A gente vai vir aqui, copiar esse ID Voltar aqui E a gente vai criar mais duas campanhas, tá? Uma campanha a gente vai de engajamento E outra campanha a gente vai de tráfego, tá galera? Mas eu vou explicar aqui pra vocês Uma campanha normal aqui Vamos vir aqui, criar uma campanha A gente vai vir aqui, ó Engajamento, tá galera? Publicar, continuar, né? Então a gente vai vir aqui Aqui embaixo, ó, usar uma campanha existente, tá, galera? Então, a gente vai vir aqui, usar uma campanha existente, ó. A gente vai vir aqui. Deixa eu só trocar a página. Não é esse ID, a gente vai lá e pega outro ID aqui, ó. Até achar o correto, tá? Não, achou. É aquele mesmo. Ó. Aí, ele já achou, tá, galera? O me a mesma publicação. A única coisa que a gente vai vir aqui, vai fazer aqui, é o que Pegar, é... Alterar a hora, tá, galera? O engajamento a gente vai alterar a hora também. E um segredinho aqui, ó. O gênero, como aqui eu quero... Aqui, não. Engajamento... Engajamento eu deixo tudo aqui, ou a idade, aqui eu coloco só mulher, que eu quero só mulher que faça interação com a publicação. Aqui eu deixo geral, tudo bonitinho. Aqui ele está me dando um erro de proporção, né? de tamanho aqui, mas isso não interfere para mim, tá galera? Porque eu quero só o engajamento mesmo. Alteramos lá e publicamos. Com o mesmo ID, a gente tem duas campanhas, tá vendo? Ó? Deixa eu só colocar aqui Eu gosto de colocar o um nome, tá? Ó Só para eu saber o que, que é, tá bom, galera? Agora a gente vai para outra de tráfego, tá? Por que, que eu faço isso, galera? Porque eu vou levar muita, muita gente para minha campanha. A campanha que já está vendendo. Por isso que é uma campanha fora do comum, tá, galera? E sempre com orçamento baixo, tá? Eu esqueci de alterar ali o orçamento, tá, galera? A gente vem aqui a mesma coisa, ó. Campanha existente. A gente só vai trocar o nome aqui da página, porque senão a gente não consegue... Colocar aqui, tá? Ó, ele já até copiou o, o ID aqui já. Deixa eu só ver se é o mesmo. É. Perfeito. Publicar. Vamos voltar aqui. E eu vou alterar o nome aqui para gente saber que é tráfego, tá? Beleza, galera. A gente tem três campanhas. A campanha de conversão, que é a nossa principal. A gente não pode alterar nada dela aqui, porque senão as outras campanhas perdem todos o engajamento, todos os cliques. Então, a gente não altera mais. Depois que a gente faz daqui, aqui, acabou, tá, galera? Não, não fique alterando. Olha, já está programada aqui. As outras também vão ficar programadas para o mesmo horário, Tá, galera? Então, assim, o seguinte, eu criei uma campanha de conversão, uma campanha de engajamento e uma campanha de tráfego. Todas elas vão gerar engajamento para minha campanha de conversão. tá Eu já expliquei isso no vídeo do WhatsApp com tráfego para o WhatsApp. Aqui a gente vai conversão, a gente vai mandar o cliente diretamente para a página de venda. A gente não vai ter trabalho nenhum de converter o cliente. A página de venda vai fazer isso. Então, o que, que a gente vai fazer aqui? O que, que basicamente a gente fez aqui? A gente pegou uma campanha de conversão e falou pro Facebook assim, ó. Facebook, me entrega, me entrega para todas as pessoas que querem comprar esse produto aqui. As duas, as duas campanhas, o que, que a gente vai fazer? A gente vai jogar tráfego nessa, nesse anúncio, tá galera? Então a gente vai jogar bastante pessoas que querem curtir, compartilhar e comentar. E isso vai relevar. Nossa campanha de conversão e a gente vai ter muitos cliques com a campanha de tráfego, tá galera? Nisso, a campanha de conversão ela vai baratear o custo por clique, porque a gente tá levando muita, muitas pessoas para o nosso site. Então o orçamento das duas campanhas de engajamento e tráfego tem que ser o mínimo possível, o mínimo, o mínimo. Porque a campanha de conversão a gente já vai estar tá gastando com ela, a campanha de tráfego. E engajamento, eu deixo rodando ali para ver qual que é os, os melhores dias que tem o um maior pico de engajamento, né? Que é comentários, curtidas e compartilhamento. E tráfego, qual que é os dias que tem mais tráfego? Por quê? Porque normalmente tem dias que não tem quase nada e a gente vai gastar, vamos supor que é o mínimo. O mínimo seja cinco reais ali, cinco e pouquinho que a gente vai subir. Tem dias que vai gastar os cinco reais e vai ter 10 curtidas, 10 comentários e 10 cliques. Vai ter dias que vai ter 3, 4, 5 ou 6 vezes a mais. Então, eu vou ligar só nesses dias, tá, galera? Porque a gente vai para um hackzinho que quase ninguém fala. É, um das, é a cereja do bolo, tá, galera? Eu vou explicar para vocês como que vocês vão fazer isso daqui. Lembra que a gente publicou a nossa campanha aqui na nossa página? Então, ela vai aparecer aqui. ó. Só, só deixar carregar. Ela vai aparecer aqui na nossa página. Essa é a receita do bolo, tá vendo? Ela está aqui. Ó, Eu coloquei aqui para o Google... Para ficar mais fácil de entendimento, tá bom? Quando a gente clicar aqui, a gente vai ser direcionado por Google, tá bom? Certinho, tá perfeito aqui. Nossa campanha vai subir à meia-noite. O que, que eu vou fazer aqui? Pegar é esse link, da, o link dessa publicação, tá bom? Se eu não me engano, a gente consegue vir aqui, ó. Vem aqui. Aqui, lembra que eu falei para vocês, ó. Campanha, a gente dá um clique aqui, prévia vai abrir uma préviazinha, aqui eu quero que, ó, ó, publicação do Facebook com o link, com os comentários, tá galera, é esse link que eu preciso aqui, então a gente vai pegar esse link aqui, ó, certo, é esse link que a gente quer, a gente quer aqui, ó, compartilhamento, curtida, compartilhamento e comentário, tá, esse link, pegou esse link aqui, ó, vai vir aqui, prévia, de novo galera, ó, ó Publicação do Facebook com comentários. O que, que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no Google agora. Isso é a cereja do bolo, tá galera? Deixa eu só colocar aqui. E vamos escrever aqui, ó. ó compra de curtir. Compras de curtida do Facebook. Por quê, galera? Então a gente vai vir aqui e pesquisar qual que é o menor preço que a gente vai achar, tá galera? Então, eu não vou colocar link aqui para vocês estarem comprando, porque é, eu sempre faço uma pesquisa aqui de mercado, porque às vezes eu pago muito barato, tá galera? Então, eu vou pesquisar aqui, ó. Compras de curtida no Facebook, tá? Aí eu vou pesquisar aqui, aí achei. Vamos supor que eu achei uma aqui. Não vou clicar, porque isso vai influenciar vocês também a clicar nesse link aqui. Então, vocês vão procurar. Achei aqui, cliquei e vi que... É, para para cada 100 para cada 100 curtida aqui eu vou gastar 5 reais o que que eu vou fazer tá galera então para cada 100 curtidas aqui eu vou gastar 5 reais o que que eu vou fazer eu vou comprar mais ou menos ali em torno de 200 a 300 curtidas porque assim que a minha publicação for anunciada for publicada para todo mundo já vai ter muitas curtidas aqui isso serve para a gente gerar isso gera aquele sentimento de onde está cheio é bom se você muita gente utiliza esse termo aqui ó se você tá no meio de um você vai sair para alguma balada alguma coisa ou para um restaurante e você dá de cara com dois restaurantes um tá super lotado e o outro tá super vazio. No seu subconsciente, é, automaticamente aquele que está cheio é melhor. Então, assim, quando você anuncia uma publicação e ela não tem nenhuma curtida, nenhum comentário, a pessoa, às vezes, acaba passando batido. Quando você compra curtidas, automaticamente, quando a pessoa dá, é, bate o olho e vê ali mil curtidas, a pessoa automaticamente também para para ver por que, que as pessoas estão curtindo aquilo ali, para ver se realmente vale a pena ou não ela parar. Então, quando a gente sobe um anúncio que já está chamando atenção e tem muita curtida, que nem eu expliquei para vocês, tem muita curtida, muito comentário, lembra que eu expliquei para vocês por que, que é importante a gente colocar a prova social no nosso anúncio quando a pessoa olha e vê que outras pessoas também estão utilizando aquele produto automaticamente na cabeça dela vem que aquele produto é bom então por isso que eu faço a estratégia essa é uma das minhas melhores estratégias que eu utilizo depois que eu achei o criativo campeão o que, que eu faço eu subo várias campanhas para achar um público ali ideal com o mesmo ID, então se eu comprar, se eu comprar para uma publicação, todas elas vão receber essas curtidas, tá galera? Que nem assim que eu comprar aqui, é, assim que eu comprar as curtidas, aquela campanha de engajamento, a campanha de tráfego e a campanha de conversão, as três vai receber as mesmas curtidas, tá galera? Porque é uma publicação só com três objetivos. Um objetivo que eu vou trazer muitas pessoas, um objetivo que eu vou trazer pessoas que curte, compartilha e comenta. E a cereja do bolo que é a campanha, de, a campanha de conversão, porque o Facebook vai me trazer pessoas que tendem a tendência a comprar. Então, a melhor campanha de todas é de conversão, porque o Facebook busca pessoas que tendem tendência a comprar aquele produto que você está anunciando. tá Isso é a cereja do bolo, essa é uma das melhores estratégias que eu tenho, eu estou passando totalmente de graça para vocês, tá galera? A única coisa que eu peço é aquele joinha, tá? Assim que você comprar as curtidas, você tem que copiar esse link aqui. Porque normalmente a pessoa que vai vender as curtidas vai falar assim. É, eu preciso saber qual que é o post que você quer comprar as curtidas. Então você vai ter que vir pegar esse daqui e mandar a pessoa. Ela vai cair diretamente nessa página aqui, tá? Assim que você receber as curtidas, pode ver que a campanha de... É, a campanha de engajamento e tráfego vai ter a mesma curtida que a campanha de conversão porque a gente simplesmente a gente pegou a mesma campanha só dividiu os objetivos ali mas o único o um único post é o mesmo, tá, galera? Então, por isso que é bom a gente copiar o ID. Muita gente fala que tem dificuldade para fazer isso, mas essa, isso é muito simples. Eu acabei de passar para vocês como que pega aqui o link, o ID, tá, galera? Essa é uma estratégia muito boa, dá muito resultado. Quase você não vai ver alguém falando essa estratégia, tá, galera? Porque isso aqui é a nível de mentoria para mais, tá?